Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon GO a... Mano, eu falei errado Ei, meu... hey, hey, pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez eu acertei a minha entrada <risos> Mais um vídeo de Pokémon GO, vocês gostaram Bastante do primeiro e eu resolvi trazer mais Pokémon GO, como vocês podem ver Aqui no emulador, mais uma vez Deixa eu só dar uma ampliada aqui pra vocês verem O que eu estou fazendo atualmente Aqui, mano, o... O, o objetivo do vídeo De hoje vai ser capturar Pokémons Que eu ainda não tenho, e manos Eu tenho que contar umas coisas pra vocês Enquanto eu tava jogando aqui, antes de começar De fato é, a gravar, eu capturei Uns Pokémons muito épicos, velho Se liga na minha Pokédex aqui, ó, vou mostrar Pra vocês os meus pokémons é, de a Z, vocês, vocês viram eu capturando o Bellsprout O Bubasauro, o Caterpie Mas olha, se liga nesse Dragonair Que é a evolução do, drago, do Dratini Mano, então eu já peguei um Dragonair Que é a evolução do Dratini A próxima evolução é o Dragonite Que é um dos pokémons mais Fortes. Esse Dragonair eu vou guardar com muito carinho. Mano, agora eu tenho que pegar vários ratinhos pra evoluir meu Dragonair pra Dragonite e de antes de fazer isso, eu vou evoluir esse meu Dragonair até o nível máximo que ele pode de CP, porque existe um multiplicador que você coloca nos seus pokémons na hora de você evoluir e quanto mais forte está o seu pokémon an o anterior, tipo, se eu evoluísse esse IV de 45, se eu pegasse um Jolteon por exemplo, ele ia ficar mais fraco do que o Jolteon se eu evoluísse esse IV de 112. Inclusive, Vamos mandar esse Eve aqui pro professor pra gente pegar mais um Candy aqui, mais um docinho de Eve. E a gente ficar mais próximo de ter o nosso Jotun ou Vaporeon ou Flareon, enfim. Eu capturei também ex esse Execute aqui, que é um Pokémon muito bom. Ele não é muito bom, mas a evolução dele, que é o Executor, é excelente. e Ele tá sendo 38 de CP. E capturei uma evolução do Pidgeotto, a terceira evolução, a evolução mais forte, que é o Pidgeot. Mano! Muito forte, custei mano, eu gastei umas 20 Pokébolas pra capturar esse Pidgeot, eu não sei, esse Pidgeot eu não sei como ele não escapou. E, mano, se liga, eu já tenho 61 candies de Pidgeys. E eu vou evoluir aqui, porque como o leão disse lá no Coisa de Nerd, mano, é bom você evoluir os seus Pidgeys. Porque você ganha 500 de XP toda vez que você evolui seu PJ. E é muito fácil de você evoluir Pidgeys. Isso vale pra Widows, e eu acho que também vale pra Caterpie. Inclusive eu capturei um Metapod, que é a evolução do Caterpie, agora há pouco também. Bom, beleza? Pegamos aqui a evolução do Pidgey, Que é PJ, Pidioto Pidgeot, e Pidiotti? Se não me engano, vamos ver. É, vamos ver, é Pidioto, isso mesmo. Beleza, 108 de CP do Pidioto. Vou evoluir esse outro PJ aqui também. E já tem mais Pidgeys pra eu capturar, então não tem problema. Vou evoluir vários Pidgeys, Ué, evoluiu? Mano, transferi ele sem querer, velho. Eu sou burro. Conversando burrices eu fiz burradas. Beleza, não tem problema, vamos capturar mais Pidgeys aqui Aqui tem um Pidgey logo aqui do canto direito Vamos abrir só esses, esses, esses Poké stops aqui para pegar algumas Pokébolas Eu tô gastando muita Pokébola pra capturar Alguns Pokémons mais fortes, mas o meu objetivo Agora não é capturar muitos Pokémons, e sim passar De níveis, passar de nível, né Passar o maior quantidade de níveis possíveis E pra isso eu vou precisar capturar muitos Pidgeys. Entretanto, nesse vídeo de hoje Eu vou tentar dar uma andada aqui no Central Park Pra buscar é, o, Alguns Pokémons que eu ainda não tenho, porque toda vez que você captura um pokémon novo, você também ganha 500 de XP, então é muito bom, eu já tô no nível 6 o que significa que eu já posso escolher um time né, tem o time verde, vermelho e amarelo, eu tô todo de amarelo gordinho, safadão, que é o meu personagem e eu vou escolher um time aqui beleza, eu não sei como que faz pra escolher um time eu só sei que no nível 5 você escolhe um time e era pra ser aqui, imagino que se eu for num ginásio pokémon eu vou conseguir encontrar um time, eu vou eu vou deixar aquele Spearow e aqueles ratatás ali de lado, porque eu não tenho de ter é, as evoluções deles, pelo menos no momento, ok? Então vamos pular ele pra gente não perder tempo, e vamos pegar alguns pokémons aqui, vamos pegar, não, primeiro vamos pegar pokebolas, e vamos procurar um ginásio, o Pinsir também eu vou pular, e tem um ginásio pokémon ali, mano, tem um ginásio pokémon ali, a gente vai lá, e tem muito Pokestops ali, opa, um Crab. eu não tinha Crab, eu não tenho Krabby, então vamos capturar esse Crab aqui, vamos lá, Krabby, Crab de 120 de CP, show de bola, mano, Krabby, a evolução dele é o Kingler. Quem lembra do, do desenho, o Ash tinha um Krab que evoluiu pra Kingler. Mano, vai, vai! E pra quem tá falando aí, velho? Nossa, mano, esse Krab aqui, velho. Vai, Krabby, É nóis, é nós Tim Gordinho, bora? Tim Gordinho, Tim Gordinho, vamos, vamos, vamos comigo. Vamos, Krab, vamos! a moleque! Mais 500 de XP. Se eu não me engano, é 600, porque tem 100 da captura ó, e, e, e 500 do Pokémon novo, exatamente. Beleza, mais um Pokémon novo pra nossa Pokédex Estamos virando um mestre Pokémon mesmo, velho. Então vai, vai Eu não sei muito bem controlar esse, esse... Olha um Widow, Widow, Widow, Widow Widow, Widow, Widow Beleza, mano, o Widow vai evoluir pra Kakuna Pra depois pra Beedrill é, Só complementando aí o que eu tava falando É, Quem tá falando aí que, ah, Pokémon é modinha, não sei o quê Mano, tudo bem, pode até ser modinha Mas não pra quem é fã, como eu, mano Eu sou muito fã Fui muito fã, na verdade, eu não sou, eu fui muito fã, e ó oh, mais um PID aqui, é, e tipo assim, cara, eu tô trazendo um jogo que eu adoro, velho, vocês podem notar que quando a pessoa realmente gosta do jogo, ele sabe daquilo que ele tá falando, ele sabe o nome das evoluções, ele sabe o nome dos pokémons, ele sabe o tipo de pokémon, ele sabe que pokémon de pedra tem desvantagem contra pokémon de água, e esses tipos de detalhes, que, ô oh, mano, Pidgey vacilão, mano, você viu isso? Pidgey vacilão? Mas enfim, é, eu só quero dizer o seguinte, pode ser que em alguns casos, em alguns canais aí, é, o fato do Pokémon estar aparecendo em alguns vídeos seja moda, mas não aqui, beleza? Então vamos lá, vamos rodar isso daqui, pegar mais Pokébolas, show. E vamos... Oh, um Psyduck! Psyduck! Mano, quem lembra Psyduck? Pokémon lerdão, só que quando ele resolve soltar os seus poderes psíquicos, que ele é um Pokémon psíquico e aquático... Ele é muito pica, mas, mas esse é bem fraquinho, esse Psyduck, parece que é 49, se não me engano, de CP. Então vamos ver se a gente consegue capturar o Psyduck pra faturar mais 600 XP. Meu objetivo nesse vídeo é pegar nível 7, pelo menos, hein, velho? Vamos pegar nível 7 aqui. Eu quero ir naquele ginásio Pokémon pra ver se dá pra eu mudar... Assim, enfim, pra... eu acho que, se não me engano, eu, eu vi em algum vídeo que se você for num ginásio, você escolhe o seu time pra batalhar. Beleza, capturamos o Psyduck, foi muito fácil. Não, mano, eu... essa setinha é tá bugada, mano. Vai, vai, vai, vira isso, moleque. Vamos, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos abrir esses Pokéstops aqui. E aqui provavelmente vai ter Pokémon porque tá com aquele. Com aquele negócio de ficar invocando Pokémon. Inclusive tem um Pidge. Pidgeys eu não pulo porque eles vão me ajudar no meu XP. Vai, Pidge. Se bem que aquele outro Pidge de 99 de, de CP foi um cuzão, né, mano? Desculpa o palavrão aí, mas foi mesmo. Vai, mano. Eu, vou, tô, eu tô jogando a bolinha rodada. Porque se você joga, roda a bolinha, a probabilidade de você capturar o Pokémon é maior. Enquanto menor aquela bolinha do centro quando você clica. Ô, oh, véi. Mano, esses Pidgey estão dando trabalho, mano. Quanto menor aquela bolinha do centro, mais chance também de você ganhar. E de você capturar. Outra coisa. De acordo com a cor daquela bolinha do centro, é a probabilidade de ser mais difícil. Então, quando é verdinho é mais fácil. Você você não precisa nem fazer curva na bola. Você provavelmente vai capturar seu Pokémon. Vamos lá pegar mais um Pokéstop aqui. Mais Pokébolas. Se você simplesmente fechar o Pokéstop na hora que você abre, ele simplesmente é, te dá os itens. Opa, mais um PID aqui. Mano, deixa eu andar, PJs, deixa eu andar aqui, por favor. Vai, vai, vai, vai. Esse aqui tá vendo? Esse aqui tá verde claro. Ô, oh, vacilão. Esse aqui tá verde claro, então eu não precisava nem colocar essa bolinha rodada que eu provavelmente tirei capturar só de jogar Pokébola. Vamos lá, então, vamos lá. Vamos lá. Eu ainda não. Eu só peguei o Psyduck, que é mais de Pokémon novo nesse... nesse vídeo. Enfim, o mais importante pra mim acho que foi o Psyduck. Beleza, vamos, beleza, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos no ginásio, vamos no ginásio, vamos no ginásio. Aquele ginásio ali é controlado pelo time vermelho, vocês podem ver ali. E é um Vaporeon, o líder do ginásio, o mais forte, tem um Vaporeon. Blue Whale, aqui é o um Museu de Arte Natural de, da, de Nova York, eu já estive lá, por isso que eu reconheci. Ó, ó, ó, ó, ó, ó! Beleza, tá falando um monte de coisa aqui que quando eu for jogar de verdade eu vou ler isso daqui e vou entender. Ó, tem o time Spark, que é o líder do time... É, o Spark é o líder do time Instinto. Pokémon são criaturas com excelentes é, intuições e eu aposto no segredo das intuições relacionadas a como eles são capturados... Venha e se junte ao meu time, o Spark que me convidou. Cara, eu sou... É nóis, é nóis, Spark, porque eu não gosto de... Eu gosto até da carta do Spark do College Royale, mas eu me pintei tudo de amarelo, então, enfim, não interessa pra mim o verde, ou o verde não, o vermelho, ou o azul, eu quero o amarelo. Vamos lá, Tim... time Instinto, time Mystic e time Valor. Valor, isso. Vamos lá, vamos pro time Instinto, porque a gente tá todo de amarelo, então vamos escolher o time amarelo, beleza, temos aqui ó. É, o ginásio, esse ginásio é de nível 3, então significa que a gente tem três batalhas, se você quiser ganhar esse ginásio, eu não sei como você passa de nível num ginásio, não faça a menor ideia, mas eu só sei que você tem que batalhar contra esse pincer de CP quase 500, depois você tem que batalhar contra esse Vaporeon de 1150, e depois você tem que batalhar contra esse Starm de 1150 também, então estou longe de conseguir, então vamos continuar andando aqui, ver se a gente consegue pokémons diferentes, eu não estou contando pokémons diferentes aqui, só o mais do mesmo vamos lá, esses pokéstops com o Lure Mode, talvez a gente encontre alguma coisa nova, vamos pegar mais pokébolas pokébolas, eu ainda não estou no nível Uh! Jigglypuff, Gastly, mano, Gastly, véi, Gengar é o melhor pokémon que existe cara, Gengar é o melhor pokémon que existe, vai puff é nóis Puff, tá verdinho, se pai é nóis e é, provavelmente esse Diglipuff é um Pokémon comum, mas é mais um, mais 600 de XP pra gente, então é top. Capturamos o Diglipuff registrado na nossa Pokédex, top de linha, manos. Capturando bons Pokémons aqui hoje. Gastly, mano, Gastly é o primeiro evolução depois vem o Hunter, depois vem o Gengar. 78, olha, ele já não tá tão verde quanto o de Gleepuff, tá ligado? Tá um amarelo meio esverdeado, então já não é tão fácil capturar esse Ghastly aqui. Mas imagino que não vai ser muito problema pra nós... No... Olha, Ghastly tá tirando, tá tirando o Tim Gordinho Safadão! Uh, errei fudido, mas Pokémon Fantasma, né? Osso. Pokémon Fantasma, é bom você ter um Pokémon Fantasma de nível alto, porque é, tem muitos Pokémons psíquicos que são muito fortes. Então, Pokémon Fantasma tem vantagem contra Pokémon Psíquico. Então, é bom você ter um Pokémon Fantasma de nível alto. Beleza? Se você encontra aí um Hipno, um Alakazam, um Cadabra, você vai precisar de um Pokémon tipo Fantasma pra bater de frente. Ou, ao contrário, eu não tô... Me, me corrijam se eu estiver errado. Oh, o Cubassauro. Uh! Nível 7! Atingimos o nosso objetivo de hoje. Vamos capturar... Olha, pegamos um incenso, mano. É bom pra atrair Pokémons. É... Vamos pegar aqui. Então. Ah, tá muito, tá muito longe. Vamos pegar o Bulbasauro aqui. Eu não. Me corrijam se eu estiver errado. Quem tem vantagem? O Pokémon de psíquico contra o fantasma ou o fantasma contra o psíquico eu acho que eu tô confundindo, eu acho que é o psíquico contra o fantasma agora, eu lembro de um episódio mano, que era mal assombrado e não sei o que, e tinha um alacazão ou um cadáver, não lembro, velho me corrijam aí, vocês vão saber mais do que eu, provavelmente tem muito tempo que eu não assisto pokémon e estou enferrujado com pokémon, e se vocês souberem vai me ajudar bastante, mano, o Bulbasauro tá de vacilão caralho, velho, nossa, vacilei pesado agora o bom. Ah, eu capturei o eu Esqueci de dizer. No primeiro vídeo eu capturei o Squirtle, que foi meu Pokémon inicial. Mano, que Bulbasauro vacilo, velho É. Então eu. É muito. É pra mim é importante ter os três Pokémons iniciais, e na verdade os quatro, contando o Pikachu. Então é o Charmander, o Bulbasauro e o Squirtle. Então eu preciso deles. Vai. Mais um Bulbasauro. O que significa que estamos mais próximos de ter o nosso Ivysaur. Né? O Ivysaur aí, depois o Venossauro. E de... De... De... De... falando como brasileiro, né, mano? Porque. Vai, vamos, vamos, vamos. Não, é pro outro lado, é pro outro lado, é pro outro lado. Olha aqui um Venossauro aqui, ó. Mano, se liga. Arcanine, 1400, Venossauro, 1869. Esse caralho, mano. Esse aqui é o líder, é o líder do ginásio. E é isso mesmo, é um Arcanine de 1400. Esse ginásio é nível 2, como vocês podem ver. Então quer dizer que você tem que batalhar duas vezes por ele. Tem que ganhar daquele Venossauro e daquele Arcanine, mano. Pensa a treta. Vamos pegar mais Pokébolas, mais Pokébolas e temos um Weedle ali, show. Vai dar pra gente evoluir ele pra Kakuna em breve. Porções e Pokébolas. Se eu não me engano, dá pra evoluir o Weedle, mano. Vamos tentar evoluir o nosso primeiro Weedle pra Kakuna, mano. 73 CP, mano. Esse aqui vai ser o próprio Weedle que vai ser evoluído. Eu tô capturando só o Weedle de 10 de CP, velho? Então 70 e poucos aqui vai ser o forte. Vai ser um Kakuna que não faz nada. <risos> Além do endurecer. <risos> Vamos lá, então, beleza, capturamos o nosso Widow aqui, vamos dar um OK e vamos abrir aqui. Olha um Odish, eu já tinha um, já capturei enquanto eu estava offline aqui, mas estamos perto do Gloom, né, que é a evolução do Odish. 149 esse Odish, velho, forte, bem forte, mais forte que meu Dragonair. Mano, a questão é que eu dei azar de achar o Dragonair no momento que eu estava, tipo nível 4, eu achei um Dragonair... E, tipo, eu, tipo assim o seu nível vai influenciar no CP dos pokémons que você vai encontrar. Então, eu encontrei um Dragonair muito cedo no jogo. Então, meu Dragonair é muito fraco. Muito fraco. Se eu evoluir ele pra Dragonite, vai ser um Dragonite bem fraquinho, velho. Ratatá, vou, vou pular o um Ratatá. Vamos ficar por aqui e vamos ver aqui nossos pokémons. Então, vamos levar esse Bulbasauro, que é o mais fraco que a gente tem. Pro Professor, a gente ganha mais um Candy de Bulbasauro. Estamos mais próximos aqui de evoluir o nosso Bulba. 25, é bem rápido pra você evoluir seu Bulbasaur, na verdade. Temos, ó, podemos evoluir o nosso Caterpie. Vamos evoluir pra ganhar 500 XP. Caterpie é um Pokémon bem comum, então a gente vai conseguir capturar outros. Esse aqui é o único Caterpie que eu tenho, se não me engano. Eu tenho dois Metapods. <risos> eu vou, vou levar um dos Metapods pro professor ganhar um Candy de Caterpie. Ah, uma coisa que eu queria dizer pra vocês. Os Candies que você ganha é sempre do primeiro evolução do seu Pokémon. Então mesmo que você capture um Beedrill, né, que é a evolução da, do, do Kakuna e do Weedle. Vamos falar do, da evolução aqui do... do do Metapod, que é a Butterfree. Se você leva a sua Butterfree pro seu professor aqui, né, se você transfere ela, você vai ganhar não um Candy de Butterfree, você vai ganhar um Candy de Caterpie que é a primeira evolução, então você vai precisar sempre ca capturar Caterpise, não necessariamente evoluções como o Metapod, beleza? É, não quer dizer que você não vá é, capturá-los, mas eu estou falando uma coisa que eu notei durante o gameplay aqui. Vamos lavar o nosso Oddish, vamos ver se o Oddish é 25, também não é tão difícil de evoluir, eu tenho 7. Temos aqui um pidio, o pidio e o Pidgey. Mas então vamos levar, vamos evoluir, não, tem um pid de 89, vamos evoluir o nosso pid se a gente já tem como sim, a gente tem 60 Kings de PID, mano é muito, muito, muito Kings de pid vamos evoluir nosso pid agora, mais um pid evoluindo para pedir outro, vai, vamos, vamos, vamos evoluir, demora muito essa animação, e você tem que evoluir muitos pids então chega a ser cansativo ficar evoluindo pids Beleza, evoluímos o Vou só fazer um teste aqui pra vocês verem. Ó. Eu evoluí o Pidgeotto 171. Vamos ver qual é o meu Pidgeotto mais fraco, que é esse de 108. É, eu vou mandar ele pro professor. Fiquem olhando o, o Candy que eu vou receber. Não é Candy de Pidgeotto, é Candy de PJ. E vai ser um só. Olha lá, um Candy de PJ eu ganhei, cara. Então, não, não faz absolutamente nenhum sentido você ficar capturando pokémons, a não ser que você ainda não tenha eles, é mais fácil você ficar capturando Pidgeys do que pedir outros, eu acho que pelo menos, tipo assim, poderia ser dois Candies, porque já é uma evolução né, mas eu não mando no jogo, vou deixar esse Pidgey aqui, depois eu vou evoluindo eles, deixa eu ver quais outros pokémons eu tenho repetido, tenho esse Widow e tenho 17 Candies, então vou mandar mais esse Widow aqui pro professor, e mais esse outro Widow de 37 pro professor também, vai, aí Agora podemos evoluir o nosso primeiro Widow pra Kakuna. Temos 12 aqui, então vamos evoluir e ganhar mais 500 de XP Esse para a gente pega nível 8. Eu não vi quando, como é que tá minha barra de XP ali embaixo, mas... Eu acho que a gente tá ganhando bastante XP, então é a probabilidade de a gente ganhar o, é, mais um nível é bem grande. Dois níveis em um vídeo é muita coisa, mas também o vídeo já tá com 17 minutos de gravação, né? Depois da edição vai ficar um pouco menos, mas vai ficar muito cansativo. Se eu pegar nível 8 aqui, eu já vou encerrar o vídeo, mano. Porque, olha só, meu Kakuna, eu vou registrar na Pokédex mais 600 de XP, mano. Não, 500, 500 XP. Beleza, Kakuna, CP 80. Deixa eu ver como é que estão meus pokémons. Vamos ver qual é o meu pokémon mais forte atualmente. Vamos ver aqui, é, atualmente é o meu Pidioto. Que o meu Pidgeot, que eu capturei é, enquanto tava offline, mas eu gravei um pedacinho. Depois eu, o próprio Pidgeot, um Odish 149, um Odish muito forte. Nossa, mano, meu Dragonair é um dos pokémons mais fracos que eu tenho. Mano, beleza, não tem problema... É, eu queria... Uh, beleza, ganhei uma medalha, é, evoluir três pokémons, ok. Eu não estou... Ah, estou longe ainda. Estou longe de capturar, de pegar o nível 8, mano, e não encontrei nenhum pokémon raro no vídeo de hoje. Nenhum pokémon raro no vídeo de hoje, só capturamos pidgeys basicamente. Mas eu dei muitas dicas pra vocês, se vocês gostaram das dicas, se vocês aprenderam alguma coisa sobre o Pokémon GO, você já vai ficar aí preparado que quando for lançado no Brasil, você já vai estar tá fodidamente na frente dos seus... Amigos, aí, porque você já vai ter assistido o vídeo do gordinho e aprendido muitas coisas novas? Vamos abrir aqui esses Pokestops de novo. Ah, não, eu já, eu já abri. Eu tenho que abrir depois. E vou mandar aqui então. Temos o Widows ali. Eu quero ver. Vamos mandar aqui ver. Um Poliwurf. É Poliwag. Poliwag, isso. Poliwurf é, é a evolução dele. Mano, Poliwag! Só para encerrar o vídeo de hoje então, se você gostou capturando um Poliwag, não se esqueça de deixar o seu like, vai me ajudar bastante. Compartilha com seus amigos aí, é, lembrando, o link na descrição aí para você jogar no PC assim como eu. Vai estar tá aqui, se vocês quiserem eu faço um vídeo ensinando como instalar, como configurar o emulador, beleza? É, eu vou precisar do, do feedback de vocês aí nos comentários. Se você está me vendo pela primeira vez, gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. Capturamos o Poliwag mais 600 XP, é Nós! É nozes. E é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. O vídeo ficou longo, vídeos que o Pokémon Go, eu vou tentar fazer um pouco mais curtos, mas é que eu tinha muita coisa para falar e é isso. Muito obrigado mais uma vez. Vamos finalizar com o último PokéStop de hoje e até a próxima. É!